Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar do Corrida Perfeita, para mais um Andrei Responde! E hoje eu vou falar sobre técnica de corrida e responder as dúvidas do pessoal que enviou tudo lá no Instagram para a gente, no nosso canal. As dúvidas mais recorrentes, a gente juntou tudo e eu vou responder agora para vocês. E se você quiser saber mais sobre corrida, entre outras coisas, a técnica tudo mais, se inscreve no nosso canal no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Não esquece de apertar no sininho para você ser notificado. Então vamos lá, vou aqui pegar aqui, eu separei as dúvidas para a gente ir conversando, trocando ideia e explicando aqui. Aproveitar que tem a esteira, esse espaço muito bom para ficar mais fácil de explicar para vocês o que seria esse negócio, até como aplicar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 Joelho ligeiramente flexionado e vou trabalhando minha postura, depois se eu quiser aumentar a velocidade, vamos lá para 15 agora, percebe que a posição é praticamente a mesma, só vou aumentando meu passo, vamos lá, olha a postura, aumentando a velocidade, Os princípios básicos são os mesmos, do equilíbrio do corpo, da firmeza, entrada do pé abaixo, corpo estável. Daqui agora eu vou baixar novamente para os 10 km. Entrada do pé não se altera muito. Mesma coisa, só diminuir meu passo. A postura eu mantenho. Beleza?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 na perna para reequilibrar o seu corpo. Esse é um dos problemas do movimento dos braços se você deixar muito solto. Por isso que é interessante você manter estável. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Dá uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui os 12 km uma velocidade básica para gente. Beleza? Vamos lá. E a gente vai prestar atenção. O movimento básico que eu sugiro. Aqui está o bracinho trabalhando. Vamos lá. Coordenando o braço e a perna. Eu mantenho estável. O meu braço começa curtinho. O movimento é curtinho porque minha perna está curtinha também. E assim eu vou mantendo. O movimento começa a ficar mais amplo. Assim que minha passada também começa a ficar um pouquinho mais ampla. Só que, se eu começo a trabalhar esse braço cruzando, a tendência é que o meu pé cruze também. Eu jogo energia para cá e para lá. O meu ombro jogando essa energia para cá e para lá. Estou desperdiçando energia. Eu quero ir para frente. Meu corpo tem que estar estável. Então o braço aqui, ó, só estabilizando o movimento, acompanhando o movimento das pernas. Quanto mais estável tiver seu corpo, menos energia você vai gastar para se deslocar. Beleza? Então, voltando, mantenha o seu corpo estável, trabalhando o seu braço coordenado com a sua perna, para estabilizar o seu tronco, para evitar que você balance muito essa massa para um lado e para o outro, ou para lá e para cá, torcendo o corpo. Beleza? Então vamos para a próxima pergunta, a do Caio. O que, que o Caio mandou aqui para gente? Até onde devo jogar o calcanhar para trás sem perder velocidade e sem gastar energia à toa? É necessário levantar o joelho para correr mais rápido e com eficiência? Bom, Caio, vamos lá, cara. A pergunta é bem interessante. Porque, primeiro, você não tem que jogar o, o seu calcanhar para trás, beleza? Você não tem que pegar e jogar ele lá atrás, ó. Tô correndo e joga o meu pé para trás. Você não joga o pé para trás. Isso aqui vai ser um movimento natural do seu desequilíbrio, do seu corpo, que você caiu e sua perna ficou para trás, entendeu? Eu tô correndo, vamos lá. Pá, pá, pá, pá. Minha perna, no momento que eu tô caindo, indo à frente, né? A perna ficou para trás. Eu não preciso jogar o meu pé atrás, eu não preciso subir esse pé atrás. Eu vou acionar o meu quadril aqui, é a parte anterior do quadril, Beleza? para puxar essa perna para frente, onde naturalmente eu puxando a perna aqui, trazendo meu joelho para frente, meu calcanhar vem junto. Eu não preciso fazer a força para puxar para cima. Eu não tenho que fazer essa força para puxar para cima aqui. Naturalmente eu já vou trazer para cá. Ocorre que a própria energia do movimento aqui, eu deixando relaxado a minha perna, já vai trazer esse pé para trás eu vou ter que ter uma ação muito maior do meu posterior para frear o movimento quando eu estendo a perna porque ele trabalha como antagonista aqui, tá? do meu extensor do meu joelho para parar aqui e depois, nessa ação de estabilização da minha perna enquanto minha perna está indo para frente estou trabalhando ainda na extensão do meu quadril, minha posterior de coxa mas nesse momento, a depender da velocidade que eu estiver eu não preciso jogar esse meu pé para trás ele vai naturalmente já com a velocidade trazer para trás Vamos lá, só para esse primeiro exemplo. Vou começar aqui a 12 km por hora, depois a gente vai aumentar aqui para 20 km por hora a velocidade, beleza? O esquema é o seguinte: só fazer a energia necessária. Então a energia necessária aqui é só bater o pé, deslocamento do corpo para frente. A velocidade vai aumentando. Só, pum, pum, pum, pum, pum. Desequilibra o corpo. Eu não preciso puxar meu pé aqui nessa velocidade. Para que eu quero puxar meu pé, fazer energia nele para cima? Só quero que ele esteja abaixo de mim para me apoiar novamente. Beleza? Eu não preciso fazer isso. Aqui eu não aumento velocidade. Aqui eu não ganho com nada. Eu só aumento força, potência na ação da aceleração vertical. Eu vou mais para cima. Só preciso bater meu pé aqui, ó. Só o necessário. Corpo para frente, desequilibrado, pum. Vamos subir para 20 agora? Vamos lá. Olha o pé. Eu tenho que acelerar meu joelho mais para frente mais rápido. Minha perna fica mais para trás. Eu não preciso puxar meu pé aqui em cima. Não. Só aqui embaixo, ó. Naturalmente, ele já vem para frente. Acelerei o movimento. Tô correndo. Vamos para 10 agora. Naturalmente, vem retornando. Eu não preciso puxar meu pé lá em cima. Eu não ganho velocidade com isso. Isso é o básico da corrida, só bate e desequilibra, se eu desequilibrar mais, eu atropelo a esteira. Porque eu tô parado, né? eu não tenho aceleração aqui horizontal. Mas entendeu esse princípio de que eu não preciso jogar o meu calcanhar nessa ação de flexão do joelho. Eu não preciso flexionar meu joelho mais alto. Então é uma ação muito maior do meu quadril para jogar aqui para trás, levar lá para trás e depois trazer para frente. Onde que a energia do movimento aqui é só do próprio movimento. Eu não preciso jogar meu pé para cima. Ele só vai e volta. Vai. E por eu puxar o meu quadril, flexionar meu quadril, já retorna essa perna. Eu não preciso fazer essa força para puxar meu pé para cima. Senão eu só acelero a minha aceleração, a minha aceleração vertical. O que não é interessante. Aí a gente vai para a ação do joelho, que você havia falado e perguntado. Pô, mas eu tenho que jogar o meu joelho mais para frente e tal. Eu vou fazer aqui para ir mais rápido. Eu tenho que acionar mais o meu joelho, mais o meu quadril para levantar mais o joelho. Bom, você vai ter que subir mais o joelho por conta do seu desequilíbrio. Porque você vai precisar de uma maior aceleração, sua perna vai estar tá mais atrás. Então você vai ter que flexionar mais o seu joelho para trazer esse movimento. Porque você vai estar tá cobrindo, sua passada vai estar tá maior e depois você vai descer. O joelho para frente aqui eu tenho mais peso, meu pé tá apoiando ali, lá atrás, certo? Se eu toco aqui ó, um pouquinho mais próximo, sem levantar tanto o joelho, eu tenho menos peso para me desequilibrar. Aqui eu tenho mais peso para me desequilibrar à frente, beleza? Então quanto mais eu projetar maior a flexão desse meu quadril à frente, maior vai ser a ação da gravidade, maior vai ser a aceleração quanto a isso que eu tenho que voltar. Mas se eu não tiver, em primeiro lugar, o meu desequilíbrio, se eu não tiver com o meu corpo à frente, se eu tiver aqui atrás, não vai se tornar eficiente. Então antes de pensar em levantar o joelho, eu tenho que pensar em desequilibrar o meu corpo. Quanto mais o meu corpo estiver desequilibrado para frente, mais eu vou ter que flexionar o meu quadril, mais eu vou ter que levantar meu joelho, ok? Para conseguir chegar à frente e apoiar o pé no chão abaixo do meu centro de gravidade. Beleza? E não simplesmente levantar o joelho. Vamos lá. 12 km por hora. Levantar o joelho. É isso, né? Nosso skip, movimento básico, levantar o joelho. Deixa subir, velocidade. Beleza? Eu estou sendo eficiente aqui, ó. Estou geralmente equilibrado aqui, né? As costas mais para trás. 10 km. 11. Isso aqui me torna mais rápido? Eu tô na mesma velocidade que aqui. Fazer isso me torna mais rápido? Se eu jogar o meu corpo para trás? Não. Agora, se eu passo aqui e, e coloco o meu corpo para frente, aí eu vou. Agora, se eu estou desequilibrado para trás, não vou. Isso aqui não vai me tornar mais rápido. Se eu boto mais peso do meu corpo para frente e levanto o joelho, aí eu fico mais rápido então antes de pensar na ação do quadril, de levantar mais o joelho para ser mais rápido pense em inclinar mais o seu corpo assim você vai se tornar mais eficiente porque você vai estar usando uma energia que em teoria não é sua é a gravidade, beleza? então vamos lá para a próxima pergunta que é a pergunta do Rodrigo, que tem muito a ver também com a pergunta anterior, a do Caio como saber o quanto o quadril deve estar ativado para exagerar, para não exagerar no movimento bom, bom Rodrigo a ideia é justamente você fazer só o necessário para a velocidade que você está, para a inclinação que o seu corpo estiver. Por isso que é tão interessante você fixar um pouco a sua mente na questão da cadência. E só bater o pé. E você ficar no 180 ali. Porque você inclina um pouco o corpo, você sabe o quanto que tem que ativar o seu quadril. Você não precisa subir tanto o joelho lá em cima e voltar. Você tem que fazer só o necessário para você se deslocar. Aí você vai controlando a sua velocidade, de acordo com a sua resistência, seu condicionamento físico, você vai inclinando isso. Aí tem as questões dos treinamentos, em qual zona você quer trabalhar em cada treino, aí o quanto você vai ter que inclinar, o quanto que você consegue ficar naquela velocidade, né? o quanto que o seu condicionamento lhe permite. Mas essa ação do quadril, a gente tem que treinar nos educativos, para depois quando você for aplicar isso na corrida, fazer só o necessário. Vamos lá de novo, só o necessário, 12 km por hora, eu quero trabalhar só o meu quadril aqui, eu não preciso subir lá em cima por conta da velocidade. Eu quero me manter naquela velocidade o mais confortável, onde que eu consiga aproveitar o máximo do potencial elástico de só bater e voltar, de melhorar a absorção no meu movimento, trabalhando meu joelho, meu quadril e meu tornozelo. Daqui a gente vai. Qual a ação do meu quadril eu tenho que fazer? Só necessário para isso. Para eu bater rapidinho para no chão. Eu não preciso trabalhar aqui. Eu não preciso trabalhar largando minha perna lá atrás O mínimo de energia Perceba o seu corpo Sinta, bate rapidinho Firme pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E você mesmo vai se dar essa resposta Beleza? Vamos para a última pergunta agora Que é a pergunta do Fábio Aprendo muito com seus vídeos Mas tenho dificuldade de assimilar uma melhor técnica O que fazer na prática para mudar o meu padrão atual?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 tem que trabalhar a posição, a minha postura, a coordenação do corpo. Vai fazer um skip? Mesma coisa. Pô, tô trabalhando com potencial, elástico, tem que trabalhar meu corpo firme. Relaxa o corpo, sente como que o seu corpo responde. Deixa o corpo firme, vê como que responde. E tenta levar isso sempre a corrida. Que assim, você trabalhando todo esse educativo, fazendo de forma consciente, fortalecendo o seu corpo que fortalecer o seu corpo é fundamental para que suas fibras estejam ativadas para na hora que você quiser recrutar uma fibra que você quiser recrutar uma musculatura ela esteja ali acordadinha para ficar firme para ter o tônus muscular então treino de força também é fundamental para você ajustar esse padrão de movimento e depois de eu explicar isso tudo para você você ainda tá com dúvida de como fazer o que, que tem que fazer e como fazer cara eu já preparei tudo para você tem todo o material, os exercícios explicados, o movimento, o educativo, o trabalho de força, a consciência, tudo bonitinho para você lá no Corrida Perfeita. Acesse o link que tá aqui na descrição do vídeo e vamos nessa, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos.